Bye, pesado, tranquilo, tudo de bolso, eu aqui pra mais um vídeo, Manos. E hoje estou mais uma vez de topo, hoje com a presença do Matheus e do Thiago. Salve! É, <risos> Os que dois bugaram. <risos> Não sabia quem falava antes. sei que você um né, é por um, né? É, eu bom. joguei na hora aí. Né? <risos> se vira. Eu Esqueci total de falar, velho. O Matheus tá na BMzinha branca ali, 3-3-5. Voltamos à e... normalidade, né, Vini? É, andando de BM. Novamente de BM. E o Thiago no Corvetão. Mano, eu ia falar que é manco, mas eu não posso falar que tá andando mais no carro. Então, eu zoar, mas não posso. E é isso, mano. Então, um Hoje tá mais calmo o trânsito, então, tacar o pé. Taca bem nesse carinho, mano Oi. Uh. Eu não consigo ver os carros pelo teu. pelo teu vidro. Sem nós, pai. Ele é safado, né, mano? Ah, eu tô na tua bota, aqui. Tô vendo? Só a luzinha que apareceu. <risos> ai, ai! Nossa, velho! <risos> Meu Deus! Ah, véi, não pode bater três vezes do meu 8, velho. não tem o que fazer. Eu não sabia se eu frear ou se eu tentava acelerar pra passar. Aí eu falei assim, acho que dava pra passar. E não, não deu. Eu. Porque se eu freasse, eu ia balançar. Eu não sabia se era melhor eu me arriscar ou arriscar os dois, tá ligado? É bom que até o Matheus morreu. O Matheus morreu. O Matheus. O cara é muito sulista, Esse carro aqui tá muito perigoso de andar. Ver a suspensão dele não tá legal. Tá ajeitou não? Ajeito, não? Hum, só. não, mano. Não tá pronto? É, faz sentido. Meio que sentido. Você tá morrendo aqui. Quer é que empurra? Não, pelo amor de Deus. <risos> ai, ai, ai. Ai, fez a curva, ai. <risos> <risos> <Hey, risos> hey, né? Hey, meu deus! O que será que bateu, né? O oh, Matheus! O que será foi? É, é. O é, né? Matheus encapotou, carai! Eu já tava capotando quando eu cheguei, já. Eu não tava, não. Eu tava de lado, só. <risos> Mas o que é isso? <risos> tu botou nitro nessa porra, Matheus? Não! <risos> Caralho! Eu não posso frear. Mano, o Vini morreu sozinho na reta. Eu, <risos> eu freiei o carro jogou de lado, velho. Mano, Matheus. E? Como é que eu tava de sexta? 320 é. por hora, tu acelera e me passa com facilidade, assim. É que eu não tava pisando tudo antes disso. Peraí. 3, 2, 1, vai. Coloquei na câmera de chove-se querer. É. Olha essa porra, mano. isso é ideia, boy. Não pega nada. Não vai passar. Viado. <risos> Meu amigo. Nossa, você é retardado, mano. O que tem problema, velho? Ganhar é ganhar. <risos> Vamos de novo. <risos> Nossa, velho. O cara te deu o um carro mano. no meio da rua, velho. Mano. Cadê o guim? Levou <risos> os dois, velho. <véio. risos> Foi no lado. Double kill. Try. Ace. Ace. Esse não tem veio, mano. <risos> Apertei o botãozinho da maldade. <risos> eu tava quietinho atrás do Matheus. Quando abri um espaço, eu só apertei o é, botãozinho. Não, não passei, né? Ih, Thiago, me deu ruim. Thiago na pista, Thiago na pista. <risos> Nossa. Nossa! Ei, como que isso aconteceu? Não sei como não morreu, né? Oi, gente! Eita! Eita! Eita que eu quase morri aqui! Eita, contente de é, é, vez. Vou, vou ler umas 500 vezes aqui, mas tô bem. Então, pesado, eu vou finalizando o vídeo por aqui. As redes sociais minhas, do Matheus e do Thiago, estão tá na descrição. O Thiago também tem canal no YouTube, então tá, tá aí marcado pra vocês seguirem. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like se inscreve no canal. Valeu e falou!